Olá, cá estamos no novo BMC Moment e hoje vamos para o terceiro dia dos pressupostos de marketing e hoje vamos falar sobre SWOT, Análise SWOT. Análise SWOT não é mais do que a assim, uh, designação inglesa, mas em que quer dizer por forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em que esta ferramenta tem como finalidade gerar sugestões de medidas para que a organização a empresa implementem na sua estratégia, considerando a envolvente interna e a envolvente externa que a empresa está sujeita. Em suma, se tivermos que olhar, como eu vos disse, a análise é a análise what, em que a mesma considera as... Forças, as fraquezas, oportunidades e as ameaças. E em que isto envolve? a envolvente interna e externa da empresa. Desta forma, se tivermos que fazer. Isto não é mais do que uma matriz onde vamos considerar as forças da organização, ou seja, aquilo que a distingue da concorrência e as suas fraquezas ou pontos a melhorar face à concorrência. Ou seja, daqui para este lado estamos num eixo da envolvente interna. É olhar para dentro da empresa, para dentro da organização e identificar quais são as nossas forças, quais são as forças que nos distinguem face à concorrência e que nos tornam mais fortes. E, por outro lado, olhar para as fraquezas ou pontos a melhorar, olhando para a concorrência e ver de que forma se conseguimos mitigar ou se desenvolvemos outros pontos fortes para minimizar estas fraquezas. E... Depois vamos então olhar para a envolvente externa, na qual vamos ter as oportunidades e as ameaças. Ou seja, eu olhar para o exterior da organização e ver se nos surgem ou estão a aparecer oportunidades de mercado. Um exemplo concreto, quando foi a questão do confinamento por a pandemia do Covid-19, Surgiu uma oportunidade de negócio para muitas empresas em que, ao invés de ter o típico entrega tradicional em loja, passaram a promover a entrega à distância, a entrega ao domicílio ou o takeaway. Foi o caso de muitos restaurantes, cafeterias, milhares de cafeterias em que passaram a adotar este modelo e tiveram aqui uma oportunidade. E por outro lado, se existem ameaças... Que possam colocar aqui em causa a sustentabilidade do negócio, ou hoje ou no futuro, e que seja necessário ter em consideração. Um exemplo concreto foi a questão do RGPD, o Regime Geral de Proteção de Dados, em que o mesmo, quando surgiu, teve um período de dois anos para que as empresas se adaptassem, até que ele fosse efetivamente vinculativo, e então poderia ser aqui uma ameaça, porque as coimas e as coordenações eficientes são, de facto, bastante elevadas e podiam pôr aqui em causa. E, então, aquilo que se pôde traduzir numa ameaça, que é, tem que olhar para o seu interior e adaptar os seus procedimentos, é algo que, de facto, temos que considerar. Portanto, e, neste sentido, estamos, então, na envolvente externa. Ou seja, análise SWOT, basicamente, pretende analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, dividindo-se numa envolvente interna e a sua envolvente externa, em que na envolvente interna o objetivo é identificar os pontos fortes e os pontos a melhorar, para daqui adivinhar estratégias do interior, da própria organização, e olhar para a sua envolvente externa e identificar quer oportunidades que possam permitir o negócio crescer, ou situações que estejam a ocorrer e que possam colocar em causa a sustentabilidade no negócio, que são as ameaças. E assim, este foi é o tema de hoje, a análise SWOT, que consiste basicamente na análise dos pontos fortes, pontos a melhorar no nível da análise interna, e um, as oportunidades e ameaças no nível da envolvente externa, e que são fundamentais no sentido de se identificar eventuais pontos a considerar para a estratégia da organização. Nesse sentido, aqui vos deixo, este foi o nosso terceiro pressuposto de marketing, do chat que vamos aqui abordar. Mais uma vez, peço os vossos comentários, deixem as vossas questões e vemos nos em breve. Até já!